O pior aconteceu em Minecraft Utopia Recentemente, uma das pessoas mais queridas de toda a cidade desapareceu A POC E depois que descobri isso, o gerente do banco veio falar comigo E ele me contratou como detetive para tentar solucionar esse mistério O único problema é que ele está 100 vezes mais difícil e perigoso do que eu imaginava Agora, se você quer saber o que está acontecendo e o que vai acontecer Que é muito importante Você tem que ver o vídeo até o final e se inscrever Atenção Você quer jogar Minecraft comigo e com milhares de outras pessoas? O Opera GX lançou um servidor para todo mundo jogar. Porém, deixa eu te contar uma coisinha pânico antes. Opera GX é um navegador gamer dos bons parece que tem no seu computador. Na realidade, ele é o melhor de todos. Ele é tão customizável quanto o um mapa de Minecraft. Você literalmente pode mudar tudo. Se o navegador se parece com isso, vamos melhorar. Agora que você tem o Opera X, sua vida pode se tornar outra. Com papers animados como esse daqui. Basta seguir esse passo aqui. ó. Você clica em configurações, obter mais papéis de parede e escolhe à vontade. Aí ó, já parece até melhor, né? Eu já até mudei a cor do meu navegador para roxo, mas não acaba por aí, né? Dá para mudar. Roda tudo mesmo. Sabe meu Minecraft roda mais ou menos assim quando tem um navegador e vários apps abertos. Vamos melhorar isso com o GX control. Você resolve isso na hora. tem vendo algumas guias pesadas, limitando a RAM e a CPU. Ah, e para deixar você jogando mais liso ainda, ele também pode limitar a internet que você usa. Então basicamente você pode deixar isso no mínimo e vai jogar lisinho assim ó. Que estamos sem lag, vamos poder jogar um minezão suave. Bora pôr um som divertido para animar. Vamos usar o GX Player Com ele, de forma prática, a gente pode escutar músicas no YouTube Music, Spotify e muitos outros E tudo dentro do Opera GX Significa que é menos coisa aberta pra pesar no teu jogo Tá, estamos com o navegador customizado e pronto Sem lag, internet boa e com som maneiro Vamos jogar Ó, é bem facinho Você entra no Discord do Opera GX e lança uma verificação que você não é um robô Beleza, agora a gente já tem acesso ao servidor É só entrar E olha só, mano, que maneiro o servidor do Opera GX pra gente jogar um Survivor Pânico Tem um bonequinho pra conversar Tem tutorial Tem o hard. Não, e aí, LG, como é que você tá? Olha aqui, ó. Ó, GX. Seguinte, mano. Quero começar esse mundo agora. Vai, pula aí, Rádio. Vamos começar. Pula, Ars. Pula, Ars. Uh! Hards, estou numa coordenada <risos> longe, mano. É o seguinte, aos, tem um plano pra nós. V vamos encontrar, pegar recurso e vamos fazer uma casa pânico. Meu Deus do céu, primeiro tem que arrumar alguma coisa pra comer, mano. Bora, bora, bora. Muito obrigado, Ópera GX, por patrocinar esse vídeo. E, obviamente, depois de mostrar todas essas coisas épicas, eu tenho que falar pra você. Se você quer jogar nesse servidor de Minecraft ou utilizar o Ópera GX, que eu recomendo os dois, link na descrição agora. Então, bora lá. Gente, é o seguinte, mano, não vai dar tempo de fazer entregaçadinha nem é nada do tipo, porque. Um, dois. Só tem eles. Eu tenho quatro pinguins e só tenho dois aqui. O que aconteceu? Gente, meus pinguins sumiu. Os pinguins do papai sumiu. Os meus pinguins de Madagascar sumiram. Eu preciso achar eles. Calma, eu vou olhar em todo canto. Calma, capitão. Eu vou achar eles. Não estão entre os baús, eu tô olhando aqui. Não tô embaixo da prateleira, nem dessa. Acho que eu achei. O recruta e o rico estão nadando com os peixes. <risos> eu tava preocupado, tá bom? Que alegria, né? Agora que deu tudo certo, eu posso falar. Bom dia, Oi, gente. gente! Tudo bom? Como que vocês estão? Tão bem? Só os que ficou feliz com a notícia que o nosso pinguim tão bom, vai deixar o like e se inscrever. Aqui nós está quase chegando em um milhão, né? Daí... Né? não pode ter vergonha, então quase chegando um milhão então vem fazer parte da Irmandade enquanto dá tempo por sinal, não sei se comentei ainda mas o canal Irmandade voltou, um canal que basicamente é meu do apoio do Delete, tem vídeo todo dia com nós três mano, então passa lá tá? é aqui. Ai, ai, mas agora que vocês estão bem, eu tô bem mais calmo por sinal, eu tenho que fazer umas coisinhas pros meus pinguins gente, deixa eu abrir uma sisteminha de baú aqui e pesquisar pelo mod dos pets, eu tenho duas coisas pra fazer, a primeira é comida de pesquivro, pesquivro, sei lá como fala isso aqui, 12, tá bom, vou fazer uma, uma bolinha de brinquedo aqui também, vou fazer um desse Stone Bow aqui, só para testar. Bom, no Stone Bow, o meu plano é colocar um aqui e. Pode ser um aqui. Deixa eu pegar meu livro aqui e ver se tá funcionando. Ó, o Recruta taca sede no azul fraco. Esse tá no azul escuro, então eu acho que funcionou. Até porque a água desceu um pouco, né? Ou não? Bom, vamos alimentar ele, né? Ah, vocês não estão com. Nessa, nessa comida deles, não? Ó, também fiz uns potinhos de comida. Vou espalhar por alguns cantos diferentes, né? Tipo, um aqui. Colocar um salmãozinho aqui, né? Funcionou? Deixa eu colocar outro aqui, ó. Vamos ver se funciona. Ele come aqui? Ah, ele comeu, vocês viram enchendo a comida dele? Ele Comeu salmão ainda por cima. Bom, recruta, chega de nadar, vai tomar água, comer, fazer alguma coisa. Rico, você também vai comer. Ó, O rico tá enchendo a fome, a sede dele. T Todos eles estão enchendo a fome e a sede. Boa, galera, tem água aí, tem comida, tem tudo, tá? Agora também peguei uma bolinha para eles brincar. Aí, ó, Ah, moleque. <risos> Mano, muito legal né, que eles brincam com a bola uh, Gente, cadê a bola? Vocês perderam a bola? Oh, meu Deus, eles perderam a bola Tá, eu arrumei um pouquinho aqui, não tá coisa mais por isso do mundo, mas pelo menos eu fiz mais duas bolas pra eles brincarem. Gente, vai brincar A bola ali, ó. Eles já brincou o máximo, já brincou o máximo. O capitão tá com fome ainda Peraí, come aí, Zé. E o rico tá com sede Toma água, aí. Tá, basicamente todos estão cuidados, alimentados, sem sede brincando. Eu só preciso agora fazer uma coisa, que basicamente, ó. O rico, por exemplo, ele ama peixe palhaço. O capitão ama grama. Ué? O coval que Bacalhau e o recruta Baiaçu. Futuramente eu tenho que ir atrás desses peixinhos para alimentar eles, com o favorito deles, né? Mas por agora já tá bom. Para vocês que não tá ligado, aconteceu uma coisa engraçada recentemente. Eu e o Abu fizemos as pazes. Ele veio conversar aqui e tirar tudo ali e no final ele viu que eu só queria fazer o bem para todo mundo, inclusive para ele. Daí a gente a gente está de bem de novo, mas para mim a gente sempre tava de bem só na cabeça dele que não, já que ele até me prendeu, né? Mas tudo certo. Aí depois ele falou que ele tinha que fazer serviço comunitário para a cidade. Daí ele veio falar comigo. Vou mostrar para vocês aí. Calma, não precisa tirar foto, não tô foragido não. Não é pra te denunciar não, que eu achei engraçado mesmo. Mano, você acredita que depois daquele diálogo que a gente teve, eu, eu resolvi me entregar? Orgulho, parabéns. Bom menino, bom menino. Tá evoluindo. Tá, enfim. LG, a questão é que mesmo depois de eu ter me entregado, eles me passaram alguns serviços pra eu fazer, ó. Inclusive, é em troca hum. da minha liberdade. Ah, serviço comunitário, basicamente? Exatamente. Dá uma ah, olhadinha tem aí. tem que ajudar todo mundo. É, então. E agora chegou sua vez, vai. Ah, então que foi que tu que tirou o círculo, espalhou lixo pela minha casa, sujou o meu lago e... Não pegou? Não, não, não veio não. Aí você é só no serviço meia-boca, né? A boca. <risos> Tá okay. LG. E aí, o que, é. que você precisa de ajuda, mano? Você precisa de ajuda o quê? Para varrer o chão, para trocar a caixa de correio de lugar? Diz aí. Ah, pô, eu te conheço, então eu sei que você não, você não quer nada muito trabalhoso, né? Faz o seguinte, tem uma coisa que eu gosto muito aqui na minha base, porém eu nunca consegui fazer por, por falta de oportunidade. é Tá vendo bem esse círculo aqui? Eu quero Sim. duas coisas nele. Primeiro, que ele continue iluminado, mas você pode trocar as lâmpadas à vontade e que ele tenha flores bonitas. Eu quero que seja tipo um jeitinho fofo, só isso. Tá, legal. Mas diz aí, eu posso usar teus itens? Não sei se eu vou ter coisas pra isso, mas fica à vontade. Ah, não, beleza, então de boa, mano. Beleza, tá, deixa eu ver aqui. Ah, eu só tem uma dizer. regra, calma aí. Você me conhece, né? Você conhece muito bem eu, sou muito amigo seu. Então, é. ah, o requisito é, quando você olhar pra esse local, tem que tá fofo ao meu ponto de vista, não ao seu, tá? Ah, e você tá bom, sabe o tá meu bom. ponto de vista, nem vem de graça. Tá bom, tá bom, pode deixar. <risos> tá, tchau. E bom, estamos em outro dia e o Apu parece que fez um jardizinho pra mim. Vamos ver como ficou, né? Ah, moleque, eu falei que ele me conhece, mano. Não, não tô querendo um toa dos mais Amigos, olha lá, fez bem a minha cara. Fez um jardinzinho extremamente exagerado de folhas, florzinhas e luzinhas bonitinhas. Tô na sabendo que eu gostava, ficou bem pânico Tem até um banquinho aqui para olhar a vida Valeu, os menino do povo Eu vou ver até para fazer uma ponte melhor aqui agora Já que tá precisando, né Vou arrumar essa entrada E fazer uma ponte bonita de cá para lá Tá bom, a ponte está pronta E eu vou mandar um papo para vocês, mano Eu achei pânico Porém, eu não tô tão seguro Eu tô um pouco inseguro com a minha ponte Então eu quero o seguinte Comentem opinião honesta de vocês Podem falar blocos para mudar Se eu devo refazer ou não Ou se tá boa assim Sejam honestos, tá bom Comentem no vídeo e eu vou ler os comentários Com base nisso eu vejo se eu continuo a minha ponte Pera Deixa eu mostrar pra vocês, né? Olha, olha, olha aqui, ó. ó tá até de noite, fica mais legal de noite, ó. Aqui, ó. Essa é a pracinha que o Apple fez e deu a ponte complementar que eu fiz. Aquela era a ponte interior pra vocês terem de comparação. <risos> Gente, ó, deu uma boa melhorada, né? Tipo, ó, uma pontinha de carvalho, com umas, com umas coisinhas aqui bonitinhas, de pinheiro tudo mais. Bem legal. Aí eu preciso da opinião de vocês, se vocês acham que ela tá pânico assim, e eu faço nessa parte também, ou se eu mudo alguma coisa. Quero os honestos comentando aí, hein? Bom, uma coisa é fato, eu preciso falar com o House rapidinho. Pra quem não sabe, basicamente ontem o House veio falar comigo e ele me mostrou uma foto de um pesadelo que ele teve, basicamente ele teve um pesadelo e conseguiu tirar uma foto de dentro do pesadelo. De acordo com ele, ele acha que ele tá, tá vendo um monstro, tá em outra dimensão, eu não entendi muito bem. E eu pedi pra ele me emprestar a foto por um dia pra eu investigar, na real eu quero mostrar a foto pro Duke. Porém, o Duque sumiu Então eu vou pedir pausa Raul Deixa eu ficar com a foto mais um dia, tá ligado? E ó, hoje é lua cheia Que linda, né? Eu gosto muito da lua cheia, sério E já estamos chegando aqui na base do Rars Vamos falar com ele Ô Har, seguinte, mano Queria falar com você, cara O uh, que você que quer? Não, coisa rápida sabe, sabe aquela foto que você deixou comigo? Ih, sei, cara O que aconteceu? Então, é, digamos que ainda estou pesquisando sobre ela Tudo bem se eu ficar mais um dia com ela Antes de te devolver? Ah, sim, sim, sim Pode ficar, tranquilo Tá, tá tranquilo mesmo? Tá, tá de boa, mano Tá, tá de não boa. Era só, só pra você não achar de você ou algo do tipo. Então, amanhã eu já trago de volta, tá bom? Ah, tá, cara. Não, o importante para mim é que você traga alguma informação sobre ela. A foto mesmo não é tão importante. Ah, fechou então, Tamo junto, tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu. Vai pela ah, sombra aí. Cuidado, hein. Só tem sobrando né? Tá de noite. Né? <risos> é verdade, velho. Bom, até depois, Saúl. Valeu, cara. Tamo junto. Falou. Bom, se eu não me engano, por aqui o Pedro deixou alguma coisa pronta para mim. Bom, peguei aqui o cartaz de desaparecida. Recompensa Milão Sim, eu tô disposto a dar milão. Ó, eu tenho só 600, eu tenho 700 na real. Mas se, se alguém achar a Poki, eu, eu tô disposto a pingar meus itens, minha moto, tudo que tiver para ajudar, porque, mano, não, não vale de nada você ter dinheiro, sendo que seus amigos não tão bem. Então temos que salvar a Poki. Ironicamente, eu vou ter que ir na loja da própria Poki, comprar papel para ter um pouquinho mais aqui de cartaz dela mesma, né? Bom, temos bastante papel para fazer bastante foto da Poki. Agora eu só vou pegar os um porta-retrato e vou falar com o povo. Acho que é uma boa. Eu recebi seu recado, o que, que foi? Então, né, eu tenho eu tenho duas coisas pra falar com você, mano. É. O que aconteceu? A primeira é que eu fiz uma ruinha pra sua loja. Eu não sei qual sua opinião sobre, mas sei lá. Eu não sabia o que fazer, então eu tentei fazer o melhor, tá bom? Cara, você foi você que falou? fez isso aqui? Foi. Pera, foi você que fez isso aqui mesmo, LG? Eu, eu, eu, LG fiz isso aqui pra você. Troquei esse aqui do lugar, coloquei graminha e ruinha. Mano, não, não. não, não, não tô acreditando nisso aqui, vai. Você não gostou? Repete, foi você mesmo, vai. Você não tá zoando com a minha Sim, cara, não, né? Fui eu. Você não gostou? Você quer que eu tire é isso? Eu adorei, LG. Ficou lindo, velho. Ô, na moral mesmo. Aham, uhum, você colocou organizadinho aqui, tá? Inclusive, ah, tá. eu nem sei se tem XP pra vender aqui ainda. Ah, tá <risos> Vamos, tamo junto. Delati, então, é, eu não queria só falar sobre isso com você. Eu tinha mais um assunto pra tratar. Pode falar, velho. você vou até sentar aqui, ó. Então, aqui não é um assunto muito legal, cara. Ué, o que aconteceu? Então, Delati, digamos que... Primeiro de tudo, eu queria permissão pra colocar um cartaz na sua loja. Aqui, ó. Um cartaz? Ah, ele já é propaganda não, véi. A gente O que isso? Leia. Desaparecida? Ué, é a Pock? Sim, a Pock sumiu tem, acho que dois dias. Ela simplesmente sumiu e ninguém sabe nada sobre. É aquela menina que trabalha naquela loja ali, não é? Sim, ela não tá aqui. Eu, eu, fui, eu fui na delegacia perguntar e sa, sabe a Jenny, que fica lá no caixa da polícia? Sim. É, é prima dela e ela também tá pedindo informação sobre. Basicamente, eu não sei se ela foi sequestrada, se ela se perdeu. O que aconteceu? Mas ela tá desaparecida, Danete. Né, ela simplesmente sumiu. Meu Deus do céu, cara. Não tô acreditando nisso, vai tá sumindo. Eu, eu não sei se... Porque sabendo, mas tem um, um, um trabalhador com o contrator contratou que sumiu também, sabe? Sério? Aham. Uhum. Eu, eu vou conversar com o House, Talvez ele saiba alguma coisa sobre, mas. Mano, ó, toma um, um cartaz aí. Dois até. Se possível, coloca um na sua base e outro você. Espalha pra alguém, cara. Só. Vamos tentar espalhar ela, eu cara. Topo, sim. Uhum. Tem, tem até recompensa milão, cara. Vamos, tá cheio vamos de traficador lá, talvez alguém deve, deve ter visto. Isso, mano. Coloque em algum lugar que todo mundo passa todo dia, sabe? Daí eu acho que vai, vai rolar de alguém achar. Beleza. LG, eu, inclusive, eu, desculpa eu, mudar de assunto, mas daqui a pouco sim. eu tô terminando o um negócio da minha base. Você pode ir lá só pra ver o um negócio? Claro, claro. Pode, pode chamar. Eu vou eu ter que na cidade pegando cartaz, tá bom? Beleza, LG. Eu vou, vou espalhar lá também, viu? Beleza, mano. Obrigado, tá? Tamo junto. Tchau. Tchau. Mano do céu. Ainda bem que o, que o deletinho foi bem gente boa. Deixa a gente colocar o cartaz, né, manos? Vamos colocar mais um aqui, assim, olha. E vamos continuar espalhando, né? Bom, acho que aqui eu, eu nem vou colocar aqui, né? O Jota vai ficar triste. Bom, eu vou colocar um aqui no mural de aviso da cidade. Assim, olha. É, vou colocar assim, fica melhor. Ó, oh, pronto. Ó, oh, o Biel tá ali, vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Ó, oh, Biel, fala comigo, LG. Mano, tô ligado que tá, tá de noite, não é a melhor hora pra parar e te interromper no seu, na sua vida aí, mas, cara, precisa da sua ajuda. A minha ajuda, LG? O quê? Bom, digamos que não só da sua ajuda, mas de todo mundo que for possível. É. Vem, vem cá, Biel. Meu Deus, cara. Tudo bem, bom. Mano, lá. então, não sei se você chegou a notar, mas a <risos> pouco que desapareceu. Mentira, LG. Ela tá sumida de tem mais de dois não. dias, Biel. Você pode você tá ir lá olhar com os próprios cara. olhos, cara. Não tá tô brincando, brincando, LG, você tá brincando. Não brinca comigo, velho, peraí. Meu Deus, ela não tá lá, LG. Não, já tem mais de dois dias que ela tá sumida. E eu resolvi começar a tentar descobrir o que aconteceu com ela. Eu... Meu Deus, cara, isso não pode acontecer com a Puk, cara, não, velho. Eu, cara, eu não falei isso pra ninguém, mas sei lá, eu, eu, eu acho ela muito legal, cara. Eu gosto muito dela, velho. Sim, ela, ela é muito gente boa. Ela é uma das pessoas mais legais da cidade aqui, eu concordo. Ah, cara, e ela simplesmente sumiu? Sim, ninguém tem informação alguma dela. Então eu até coloquei uma recompensa de miulão. É mais do que eu tenho de dinheiro, pra ser sincero, mas eu tô disposto a dar um jeito. Você tem alguma informação, algo do tipo? Qualquer pista eu, mínima que seja. Eu não fazia nem ideia que ela tinha desaparecido. Inclusive, agora vou mas... comentar com o pessoal e tudo mais sobre, mas e vou ficar de olho também, né? Quem será que levou Caraca, a Poki? Ou será que a Poki só saiu? Não, ela não saiu, ela não saiu. Eu, a, a Jenny, a policial, é a prima dela. Eu conversei sim, sim. com a Jenny. Ela falou que tá, que tá procurando informação da Poki, que ela desapareceu e tudo mais. Eu também falei com a Ana, que trabalha na loja do lado, que é minha. Ela também não viu nada, cara. Caramba, LG. Nossa, mano. Nem o Alfredo, ele viu. Meu Deus, velho. A gente precisa encontrar a cara. Ó, oh, Bial, é o seguinte. Não sei se vai ajudar muita coisa, mas eu vou te dar três cartazes e um porta-retrato. Coloca um na sua base, quando, pra sempre que você estiver lá, ou passar alguém por lá, ver. E os outros dois você tenta distribuir pro pessoal da cidade, pode ser, cara? Tá bom, então, LG. Pode deixar. Tá, muito obrigado, mano. Desculpa me atrapalhar. De nada, eu vou voltar cara. a espalhar cartazes, tá? Eu que agradeço por me informar sobre você, cara. Eu gosto muito da poker, é muito gente boa. Ô, oh, se, se souber alguma prazer. coisa real, me chama, tá bom, cara? Tá bom, tá bom, cara. Valeu. Boa, boa procura aí, mano. Tamo tchau. Tá bom. É, eu tô tendo uma grande sorte que tá rolando a coincidência de eu encontrar todo o povo agora aqui na cidade. Eu acho estranho até encontrar tanta pessoa assim na cidade do nada circulando, porque agora é de noite. Normalmente de noite não tem ninguém, mas se isso vai ajudar na nossa procura, é o que importa. Pronto, tô espalhando mais alguns cartazes por aí, né? Vou colocar um aqui na loja do Carlinho, mano. Sei que ele tá preso, mas sei lá, vai, vai que vai que alguém acha, né? O cartaz no caso. Bom, eu acredito que eu tenho a jurisdição para colocar um cartaz no banco, né? Vou colocar um aqui um outro aqui. Acho que aqui já tá bom, né? Bom, vamos colocar agora no, no banco, nas outras lojas também. O importante é a gente espalhar essa mensagem para que se alguém vê ela possa ajudar. Toma aí, seu guarda aqui. Acho que a delegacia é um ótimo local para colocar. É, Jenny, desculpa pelo que eu vou fazer aqui. Espero que você não fique triste, tá bom? Eu sei que ela é uma parente sua, deve ser um momento sensível pra você, mas a gente precisa espalhar os cartazes. É o jeito mais fácil de deixar ela. Então eu espero que ela não te chateie. E eu tô trabalhando nisso, tá bom? A gente vai achar a Poki, A gente vai achar a Bom, eu não encontrei o Pedrux, O Apu não tá. Lá. O Apu não tá on agora. Não sei onde ele tá também, pra ser sincero. Então vamos falar com o House. Tá, gente, tô chegando aqui já. O carro do House tá aqui. Então acredito que ele esteja na base dele. Pera, deixa eu assinar aqui. Não, pera aí, vou usar a buzina da moto mesmo. House! House! Que é essa aí, meu Deus do céu? Raul, mano. Preciso conversar com você. Ave Maria, o que, o que tá acontecendo, cara? O Dolete falou para mim que já sumiu uma pessoa que trabalhava aqui. É, na verdade, sumiu duas. Tá, e você recuperou elas? O que aconteceu? Por causa hum. que é o seguinte, Raul. Eu vou direto ao ponto. A Pocky tá desaparecida. E? Como assim? House, não, cara. A veja que... com os seus próprios olhos, Raul. Aqui, olha. Meu Deus, coitadinha, cara. Cara, ela era tão boazinha, não fazia mal para ninguém. Por que fizeram isso com ela? Eu nem imagino o motivo, mas ela tá desaparecida, House. Você tem Pista? A única pista que eu tenho é o dinheiro de recompensa para quem tiver alguma coisa. E os caras, será que foram as mesmas pessoas que sequestraram o meu funcionário? Então, o Dredd contou isso para mim e eu fiquei na dúvida. Você acha que existe essa possibilidade? Cara, o o seguinte. Meu eu contratei dois funcionários, Tico e Tecos, irmão, ok? Tá. Um belo dia, o Tico sumiu. E depois começou a aparecer alguém que se passava por ele, Oxi. se é que você me entende. Não, não entendo. Mas é. tá, tinha alguém fingindo ser ele. E aí? Então, só que essa criatura, ela não chegou a falar comigo nem nada. Ela simplesmente ficava espreitando na mata. Então eu segui ela e a gente entrou em combate e eu acabei matando ela. E quando eu matei, ela se destransformou. Não era o Tico, era um metamorfo. E você achou o Tico de verdade? Você achou o Tico de verdade? Não, o Tico tá desaparecido, mas eu achei o irmão dele, o Teco. E tava onde? Você lembra daquela foto? Tava lá. Naquele lugar. Tá. Tava... É muito confuso, eu sei, eu sei, eu sei, eu entendo. Cara, deixa eu ver se entendi. Se aparecer alguém no local da Pouca, então, pode ser um metamorfo, eu devo desconfiar. E muito provavelmente, a verdadeira Pouca tá no local daquela foto que você me mostrou? A princípio, talvez sim. Mas eu não encontrei o Tico lá. O Tico pode estar tá em um outro lugar desconhecido que eu ainda não sei. Então, ó. Primeira coisa, se você vê a Pouca de novo, tenta tomar cuidado, porque normalmente esses clones, esses metamorfos, na verdade, né? Eles são agressivos. Tá, mas eles falam? Falam. Eles, eles imitam a pessoa quase que perfeitamente. Se você... Só que, como o meu tico era adorável e era bem amável, eu reconheci na hora que não era, né? Só que a criatura, teve criatura que chegou a falar com o Delete. Então, tem vários níveis, eu acho, sabe? Tem que tomar muito cuidado, cara. Tá bom. Então, eu vou todo dia agora olhar se aparece uma de falsa lá. Vou fazer testes uhum. e... Caso apareça, é claro, né? Eu vou estudar mais sobre aquela foto que você me... Nossa, é muita coisa muito pra absorver. Curioso. House, Ó, a gente, a gente eu... conversa amanhã. Oi. Deixa eu falar pra você. É muito, assim, 99% de chance que essa criatura vá e voltar e vai te procurar. Então abre bem os olhos, tá? Você tá ficando muita coisa pra mim. É complicado. Tá, eu, eu, eu não vou desistir. caso eu falo com você depois. Tchau. Cuidado.